Já é possível visitar alguns edifícios públicos por dentro a partir do Google Maps. Esta nova funcionalidade conta já com 49 espaços em Portugal, entre eles o Estádio do Dragão e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Primeiro por fora, depois por dentro... Agora ao detalhe. A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto é um dos 49 edifícios públicos portugueses que disponibilizou as plantas do espaço à Google Maps. Agora, viajar pelo interior da FEUP está à distância de um dedo. Um utilizador que entre neste momento na Faculdade de Engenharia poderá, por exemplo, procurar especificamente por um laboratório ou por uma determinada sala, por exemplo, uma reunião e consultar o mapa em tempo real, enquanto caminha, e encaminhar-se até esse local da forma mais eficiente possível. Ou seja, para quem precisar de se dirigir a um local da faculdade, para quem pretender, por exemplo, pesquisar a existência de um certo, uma certa sala, de um certo laboratório, de um certo local, por exemplo, dos serviços administrativos ou outros, até para, enfim, o uso dos sanitários e outros recursos, não é? Dos corredores da faculdade, para o relevado, o Estádio do Dragão é o único do país disponível no Indoor Maps, uma aplicação a pensar nos adeptos. Eles podem consultar qual é a porta de acesso, os setores, as zonas de restauração, sanitários, tudo isso estará acessível nesta nova aplicação. E o que é que continua a ser vedado? Zonas privadas, escritórios, zonas corporates, não estão acessíveis. A funcionalidade está operacional em mais de 20 países. Em Portugal, conta já com 49 espaços públicos. Os mapas estão disponíveis em telemóvel Android e sistema iOS. Além da planta, a aplicação pode sugerir o percurso mais rápido ou mais fácil e alguns pontos de interesse.